Glórias ao bom Deus, estamos aí ao vivo mais uma vez com a nossa madrugada no reino, graças ao bom Deus, amém? Glórias a Deus, que a paz que excede todo e qualquer tipo de entendimento possa estar sobre a nossa vida, não só hoje, mas por toda a eternidade, assim eu peço ao Altíssimo em nome de Jesus, amém? Vamos aí começar a nossa meditação da palavra, nosso momento de oração. Esse momento de intimidade nós temos com Deus nesse horário peculiar, que é a madrugada no reino. Aleluia. Se eu não me engano, tem um salmo que diz, que Deus diz assim, que é, me buscareis e me encontrareis quando me buscaris pela madrugada, se eu não me engano é assim o versículo, qualquer dia desse eu vou trazer uma mensagem a respeito desse texto, e muitos outros textos que falam de coisas peculiares que Deus fez, coisas grandiosas que Deus fez, à madrugada, glória a Deus, interessante que Jesus andou sobre as águas numa madrugada, aleluia, ele nasceu numa madrugada, ele padeceu muitos tormentos, muitas dores pela madrugada. E eu não duvido de forma nenhuma que se, quando ele vier, ele vier numa madrugada. Porque ele diz que virá como um ladrão à noite, quando, quando ninguém estiver esperando. E na parábola das dez virgens, em Mateus 24, diz que à meia-noite ouve-se um grito eis o noivo então a palavra de Deus não fala coisas em vão né, é coisa pra gente meditar então nós estamos no horário peculiar de Deus até tem aquele, aquela brincadeira que o povo faz né, que diz que na madrugada a fila está mais curta aleluia glória a Deus, então vamos orar ao Senhor mas antes disso eu peço a você que abra a sua Bíblia no salmo 51, Salmo de Davi, Salmo onde o Davi pede perdão a Deus pelo seu grande pecado, nós vamos meditar nisso nessa noite, em nome de Jesus, abra sua Bíblia no Salmo 51, se você não tem uma Bíblia, como eu sempre digo, o texto está sempre na descrição do vídeo, basta você abrir a descrição do vídeo e ler o texto com a gente em nome de Jesus, mas não deixe de ler a Palavra. Glória a Deus. Peço você também que deixe um like, deixe um comentário, uma sugestão, uma crítica, uma sugestão de tema para a live para o próximo dia, mas faça sua participação aí nos comentários, é, compartilhe o link da live para que mais pessoas estejam conosco aqui participando deste momento ímpar, esse momento maravilhoso que é o momento que nós estamos comunhão com o Senhor, meditando e orando a Deus. Amém? Você já pegou sua Bíblia, já deu seu like, já comentou, já compartilhou, então vamos orar em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e Pai, Deus de misericórdia, graças te damos, ó oh Deus, por mais essa oportunidade de estarmos aqui neste momento, orando, Senhor Deus, clamando a Ti. Peço a Ti que o Senhor nos dê sabedoria, nos dê entendimento na Tua palavra, que nós possamos entender a Tua palavra, Senhor. Não deixe o teu povo confundido, porque também é uma promessa tua, Pai. O Senhor diz no livro de Daniel que o teu povo jamais seria confundido. Pai querido Pai Santo, Pai de misericórdia, onde quer que estejam neste momento orando conosco, o Senhor Deus repreenda todo o mal, joga por terra toda a enfermidade, toda a maldade, toda a rapina do coração. Vai jogando por terra, Senhor Deus, a ansiedade, a depressão, traga paz, alegria, saúde, sabedoria, a prosperidade, segundo a tua vontade, segundo o teu querer, Pai de misericórdia, nos envolva com teu Espírito Santo, fala conosco, nos encha de ti, para a tua honra e para a tua glória, Senhor, em nome de Jesus, amém, Pai, amém, se você crê, diga e escreva aí nos comentários, amém, em nome de Jesus, glórias a Deus. Salmo 51, Salmo de Davi, aleluia, vamos ler junto em nome de Jesus, aleluia, amém, já tem um irmão me mandando um amém, graças a Deus, vamos orar, aliás, vamos ler a palavra de Deus, Salmo 51 diz assim, Salmo de Davi, quando o profeta Natan o confrontou, depois de haver ele cometido adultério com Bate-seba, Diz assim Davi, tem piedade de mim, ó Deus, segundo a tua misericórdia, conforme a tua grande clemência apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois no meu íntimo reconheço as minhas transgressões e trago sempre presente o horror do meu pecado. Versículo 4. Pequei contra ti, contra ti somente, e pratiquei o mal que tanto reprovavas. Portanto, justiz, portanto justa é a tua sentença, incontestável ao julgar-me, condenado. Reconheço que sou pecador desde o meu nascimento, sim, desde que minha mãe me concebeu. Sei que Tu queres estabelecer a verdade no meu interior e no meu coração ministras a Tua sabedoria. Portanto, purifica-me com isopo e ficarei limpo. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Faz-me voltar a ouvir júbilo e alegria e os meus ossos que esmagastes ex exultarão. Esconde o rosto do meu pecado e apaga todas as minhas iniquidades. Aleluia. Ó Deus meu, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me afastes da tua presença, nem tires de mim teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o um Espírito disposto a obedecer ó oh, glória, então ensinarei os teus caminhos aos transgressores para que os pecadores se voltem também para ti, graças a Deus. Salva-me do pecado de sangue derramado, ó oh eterno, Deus da minha salvação, para que a minha língua seja livre para cantar exaltando a tua justiça, ó oh, Senhor, dá palavras corretas aos meus lábios, para que a minha boca possa clamar o teu louvor. Não te, de, não te deleitas, não te deleitas em sacrifícios nem te comprazes em, ofer, em oferendas, pois se assim fosse eu os ofereceria. O verdadeiro e aceitável sacrifício ao Senhor é o coração contrito, um coração, um coração quebrantado e arrependido, jamais será desprezado por Deus, que te regozijes em abençoar a Sião e edificar as muralhas de Jerusalém, então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das of ofertas queimadas e dos holocaustos, e os novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. Glória a Deus. Aleluia. Esse texto do Salmo 51 é muito, mas é muito, muito rico. A gente percebe aqui a profunda tristeza de Davi por ter pecado contra Deus. Talvez alguém possa ler isso sem o Espírito Santo e dizer assim, Ah, mas Davi estava com medo da mão potente, da mão pesada de Deus. Existe uma grande diferença entre você ter medo da justiça de Deus e você ter temor da justiça de Deus, porque uma coisa é certa, no nosso, no nosso momento que nós vivemos neste mundo, desde a queda de Adão até os dias de hoje, a gente de forma de nenhuma pode pedir a justiça de Deus, já parou para pensar nisso? Porque se você pedir a Deus para que ele seja justo com você, ele te mata agora, porque é isso que você merece, essa é a verdade, é por isso, porque que o mundo hoje ainda está, ainda, como eu vou dizer, ainda persiste em existir, é por causa da misericórdia de Deus, e não pela sua justiça, porque se Deus fosse justo, ele já teria fulminado toda a raça humana, se Deus fosse justo, se Deus, usasse de justiça mesmo, da sua justa justiça, nós todos teríamos que morrer agora. Então, graças a Deus, por Cristo Jesus, nosso Senhor, que Jesus, ele concedeu a nós a sua misericórdia. Eu falo isso e meu corpo até arrepia. Você percebe que Jesus na cruz, quando ele olha para os lados, ele olha ao seu redor, e todo o povo blasfemando e xingando, guspindo, é, zombando, falando todo tipo de, de blasfêmia contra o seu nome, falando com ele, se você é filho de Deus, desça daí, salvou a tantos e não consegue se salvar. Você percebe que no coração de Jesus entra uma íntima compaixão e, e, e misericórdia ao ponto dele de dizer, pai, perdoai-vos, porque eles não sabem o que fazem. Jesus podia muito bem, como um filho de Deus, pedir Senhor, seja justo com esse povo. Porque ele já tinha dito isso para Pilatos, ele disse para Pilatos, olha, você só vai fazer o que você vai fazer comigo, porque do alto foi te concedido essa permissão. Porque se fosse de contrário, eu pediria ao meu pai que mandasse os seus anjos e acabaria com essa história e pronto. Mas o que vai acontecer, vai acontecer por vontade do meu Pai. Aleluia. Então Deus ele sempre ajuda em misericórdia. Eu sempre digo que nós não, nós não estamos vivendo o tempo da graça. Nós estamos vivendo o tempo da graça revelada por Jesus, porque a graça de Deus ela sempre existiu. Ela sempre existiu, porque se a graça de Deus não tivesse... É, se não existisse na época do Éden, quando Adão e Eva pecou contra Deus, Deus os teria matado naquele, naquele momento e a raça humana não existiria. Então Deus usou de misericórdia ainda deu a eles, o, como eu vou dizer assim, a chance de se arrepender, porque se tivesse produzido no coração deles aquilo que João Batista disse, produzir em vós frutos dignos. De arrependimento, e qual que é o fruto digno de arrependimento, você percebe que eu dei uma volta aqui para poder voltar no texto novamente, é um fruto digno de arrependimento, não é um medo de Deus te matar porque o próprio Paulo diz que ele não tinha medo da morte, e a Bíblia também nos, nos revela isso, que os filhos de Deus não tem medo da morte, se você lê a história da igreja as pessoas que morreram na arena que morreram na inquisição, eles não tinham medo da morte, eles morriam rindo quando você lê a história, você percebe aquelas pessoas que eram despedaçadas pelos leões nas arenas. Quando aqueles homens andavam no meio de que as pessoas despedaçadas, eles viam o rosto das pessoas com semblante de alegria. Como que pode uma pessoa que estava sendo despedaçada por leões com um semblante de alegria? Porque eles tinham certeza da sua salvação. Eles tinham, certeza, meu corpo de arrepia, eles tinham certeza de para onde eles iriam. Aleluia. Jesus disse, bem-aventurados de que vocês já partiram. Paulo dizia várias vezes, eu queria ir embora. Eu não queria estar mais aqui, mas eu estou porque eu preciso pregar para vocês a salvação. Aleluia. Então o Filho de Deus ele não tem medo da morte. Ele tem medo disso aqui que Davi disse para Deus. O versículo 11, eu não vou explanar aqui todo o texto do Salmo, porque senão a gente deveria entrar na madrugada inteira aqui. Mas você lê o versículo 11, olha o que, que Davi pede para Deus. Olha se isso aqui não é fruto de arrependimento. Davi era rei, ele tinha um reinado todo nas suas mãos, era um homem muito próspero, muito rico, portanto o templo foi feito com todas as suas com a sua riqueza, a riqueza que Davi juntou, dos seus despojos de guerra e muitas coisas, que foi feito o templo inteiro, era um homem muito rico, muito, muito rico, Salomão, ele, ele prosperou muito depois, a ponto de se tornar o homem mais rico, pisou na face dessa terra, mas ele herdou muita coisa do pai, e com essas coisas que herdou do pai, que ele fez o templo, então Davi era um homem muito rico, ele tinha, a, a, além de ser rico, ele tinha... A, como que eu vou dizer a obediência o respeito do povo ele é um rei que é respeitado até os dias de hoje em Israel Por portanto até hoje ele é chamado o homem segundo o coração de Deus Por que que Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque além dele ter pecado muito mais do que Saul, mas era um homem que toda vez que ele pecava ele se arrependia do seu pecado, ele nunca cometia um pecado duas vezes você pode estudar a história de Davi ele nunca cometeu o mesmo pecado duas vezes, ele se arrependia e deixava, portanto ele escreve o salmo, esqueci o nome do o número do salmo agora, mas ele escreve um salmo e ele diz assim, aquele que reconhece o seu pecado e o abandona, alcança misericórdia de Deus, e Davi era um homem que era assim, ele reconhecia o seu pecado e o abandonava, ele poderia ter pecado novamente, mas era outro pecado, ele nunca caía no mesmo pecado, e se arrependia, contrário de Saul que nunca se arrependeu. Saul quando ele, ele, Samuel falou com ele que não poderia ter feito aquilo, ele disse assim, não, mas eu fiz porque eu, ele, ele tentava se justificar ao invés de se arrepender. Aleluia. E olha o que, que Davi pede para Deus. Era um homem muito rico, muito próspero. Era um homem que vencia várias batalhas. Era um homem que tinha um reinado, tinha uma coroa, tinha um trono, tinha tudo. E olha o que ele pede para Deus, Senhor, não afasta de mim a tua presença. Leia aí o versículo 11, se você não tem uma Bíblia, leia aí no, no, no, é, na descrição do vídeo, está aí o um texto, o versículo 11, ele diz assim, Senhor, não me afastes da tua presença, nem tires de mim o teu Espírito Santo, aleluia, não tires de mim o teu Espírito, você pode ler, tem esse salmo aqui, tem mais uns outros salmos, onde ele escreve pedindo perdão a Deus. E nenhum deles você vai ver Davi pedindo a Deus que não tire alguma coisa material. Ele sempre disse: Senhor, não tire de mim o teu Espírito Santo. Não afaste de mim a tua presença. Aleluia. Porque para Davi era muito mais valioso a presença de Deus, o Espírito Santo de Deus, do que todo o seu reinado do que toda a sua família. Jesus diz que aquele que ama mais a sua família, os seus amigos, as suas coisas do que ama a mim, não é digno de mim. Aleluia. E hoje nós estamos vivendo tempos em que o Espírito Santo não está tendo valor. As pessoas têm mais medo de perder a sua saúde, de perder a sua casa, perder coisas materiais do que perder o Espírito Santo, perder a glória, a presença de Deus. No versículo 10 ele diz assim, ó oh, meu Deus, cria em mim um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. Aí ele diz o versículo 11, não afaste a tua presença de mim e nem tires de mim o teu Espírito Santo. Reconstitui a alegria da tua salvação, ó oh, glória. E sustenta-me com um espírito disposto a obedecer. Melhor é obedecer do que sacrificar. Portanto, se vai lendo no um texto mais abaixo daqui, ele diz assim, o senhor não se agrada de sacrifícios de animais, de bodes, mas o senhor se agrada de um coração contrito, um coração é, é, é, disposto a obedecer, um coração que, que prefere a tua presença do que, a, do que qualquer outra coisa. Aleluia. Ele não diz mais, ensina, ensina-me os teus caminhos aos transgressores. Aí então, ele diz assim: então ensinarei os teus caminhos transgressores, para que os pecadores também voltem para ti. Você percebe que a presença do Espírito Santo ela é tão gloriosa, que a pessoa, quando está cheia do Espírito Santo, ele não pensa só em si, ele pensa também no, pobre, no próximo. Perceba que ele está pedindo perdão a Deus, ele está pedindo a Deus que não afaste dele o Espírito Santo na tua presença. Ele ainda diz assim, ensina-me que eu possa ensinar os transgressores os teus caminhos para que eles voltem para ti. Então você percebe que ele está aqui procurando a glória de Deus. Ele está ele tá aqui pedindo não só perdão, mas pedindo a presença do Senhor, para o Senhor não se afastasse dele. Aleluia. Aí uma pergunta que nós fazemos para nós nos dias de hoje, como que estão as coisas hoje? As pessoas têm mais medo de perder coisas do que perder a presença de Deus? Aleluia. As pessoas têm mais medo de perder as coisas perecíveis do que perder a presença de Deus. Você vê quando Jesus fez a multiplicação dos pães, aquele povo saiu correndo atrás dele e encontrou ele no outro dia, de, do outro lado do, do rio, e quando deram de frente com Jesus, Senhor, assim, oh, Senhor, por aqui e tal, e Jesus já conhecia o coração deles, ele, ele diz assim, vocês não vieram aqui por minha causa, vocês vieram aqui por causa do pão que vocês comeram, se fartaram, aleluia, então trabalheis pelas coisas espirituais e não pelas perecíveis, aleluia, o que ele estava querendo dizer, o que ele já tinha dito no livro de Mateus procurar em primeiro lugar o reino dos céus e as demais coisas vos serão acrescentadas Davi ele sabia muito bem que com a presença de Deus ele poderia começar do zero a qualquer momento ele podia perder tudo mas se ele tivesse a presença de Deus o Espírito Santo ele poderia começar do zero a qualquer momento nada poderia abalá-lo Portanto, no versículo 10, ele diz assim, ó oh, meu Deus, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Aleluia. E a Bíblia diz, foi o próprio filho de, de Davi que escreveu, Salomão escreveu que o princípio da sabedoria é o temor a Deus, é o temor ao Senhor. Ele diz assim, salva-me do meu pecado de sangue, porque ele sabia muito bem o que, é que ele tinha feito. Qual era o pecado de sangue que ele cometeu? Ele matou o seu melhor soldado por causa da mulher dele. Um pecado terrível. Nesse único pecado de Davi, ele pecou várias vezes: pecado de assassinato, pecado de mentira, pecado de adultério, pecado de. Nossa, é tanta coisa englobada num só pecado. Aleluia. Então era um homem que necessitava da graça, da graça de Deus, da glória de Deus. Como que um homem que cometeu esses pecados tão terríveis ainda é considerado até hoje um homem segundo o coração de Deus? Porque apesar de muito pecador, ele valorizava a presença de Deus. Ele valorizava o Espírito Santo. Então essa é uma meditação para nós nessa noite. Nós vamos orar daqui a pouco. Faça a mesma oração de Davi. Se for possível for antes de você dormir, leia esse salmo. Medita nele mais uma vez e mais. Porque tudo que está aqui nesse Salmo, esse Salmo parece que está quase, se eu não me engano, está quase o Evangelho de Jesus inteiro nesse Salmo. Aqui tem um coração missionário, aqui tem um coração que tem misericórdia do próximo, aqui está um coração que é, dá valor ao Espírito Santo, aqui está um coração temente a Deus, aqui tem tudo aqui, aqui está falando que Deus não se agrada dos sacrifícios humanos, mas um coração contrito, e hoje o evangelho que está sendo pregado, hoje é um evangelho de sacrifícios, onde eu preciso fazer uma coisa para me receber outra, um evangelho de troca, que não existe nenhum lugar nas Escrituras. Porque se fosse preciso da gente fazer alguma coisa para Deus nos abençoar, fosse um Deus de troca, a gente não merecia nada. Porque o salmista, eu não sei se foi Davi que escreveu esse salmo, mas ele disse, o que darei ao Senhor por tudo que Ele tem feito? O que darei em troca por todas as bênçãos de tudo que Ele faz? Por, não por troca nem por merecimento, mas por misericórdia. Aleluia. Jesus diz no, no, no capítulo 22 de Apocalipse, ele diz, este galardão está nas minhas mãos, e darei a cada um segundo as suas obras. Ali, quando ele fala, aquele galardão já não é mais salvação, aquele galardão é um galardão que... Infelizmente não está revelado para nós ainda na Bíblia. Porque ele próprio diz que haveria um galardão além da salvação. Isso nós vamos saber só na glória. Esse sim será segundo as suas obras. Até o castigo será segundo as obras. Paulo diz que todos comparecerão diante do tribunal de Cristo. Que seja bom, que seja mal, a igreja, todos. Até os salvos receberão alguns castigos, porque o próprio Jesus diz que uns receberão muitos açoites e outros poucos açoites. Haverá, haverá sim castigo para todo mundo, mas infelizmente a salvação será só para os escolhidos. Para os corações contritos, para aqueles que amam a presença de Deus. Aqueles que têm comunhão com Deus, com aqueles que são nascidos de Deus, nascidos da água e do Espírito. Aqueles que dão valor à presença de Deus. E esses são os filhos de Deus. Se você estiver perto de uma pessoa que não está dando valor à presença de Deus, o Espírito Santo de Deus, dá valor a tudo, menos a presença e o Espírito Santo de Deus, é de se duvidar se ali há um filho de Deus tem um ditado muito errado no mundo que diz que todos são filhos de Deus, é mentira filho de Deus é só Jesus e através dele nós recebemos a adoção de filhos e podemos dizer Abba Pai Aleluia. Glória a Deus então vamos valorizar o Espírito Santo a presença de Deus ora comigo se você puder fechar seus olhos faça qualquer gesto aí de adoração Poder se ajoelhar, levantar as mãos para cima. Isso aí é algo peculiar de cada um da presença de Deus. Mas vamos orar em nome de Jesus, Senhor Deus, de misericórdia. <risos> Obrigado por essa palavra, Senhor. Obrigado por esse renovo na nossa alma nessa noite. Renova em nós um coração puro, quebrantado, um coração que teme ao Senhor, que dá valor ao Teu Espírito Santo, Pai. Tem de misericórdia, Senhor de misericórdia, Pai, derrama o Teu Espírito Santo sobre nós e nos ensina a valorizá-lo, o Consolador, o Espírito Santo, aquele que nos leva a toda a verdade, sem Ele, Senhor Deus, sem o Espírito Santo, a Tua palavra não faz sentido nenhum, sem a Tua presença nada faz sentido, Senhor, sem a Tua presença, Pai, nós caímos no erro de achar que tudo é melhor do que a Tua presença. Pai querido, Pai Santo, onde quer que estejam neste momento orando conosco, Senhor. Revigora, Senhor, Deus, o Teu Espírito sobre Ele. Revigora, Senhor Deus, a chama dentro do coração. Repreenda todo mal, Pai. Entrega saúde, paz, alegria, prosperidade, sabedoria, entendimento na Tua palavra nos livramentos através dos teus anjos, Deus, onde quer que nós colocamos a planta nos nossos pés, a nós e nossas famílias, Senhor, jogar por terra todo o mal e que o teu Espírito Santo abra nossos olhos para que nós possamos ver a verdade e a mentira onde ela esteja, Senhor Deus, porque como disse Paulo, a tua palavra, Senhor, tira de nossos olhos as vendas para que nós possamos ver claramente as coisas como elas são, não nos deixe confundido, não nos deixe enganado, repreenda todo o mal, Senhor, sobre a nossa casa, a nossa família, em nome de Jesus, amém, Pai, amém, Senhor, glórias a Deus, aleluia, se você crê assim, eu peço a você que escreva aí, amém, graças a Deus, qual o valor do Espírito Santo, na nossa vida, em nome de Jesus glórias a Deus aleluia glórias a Deus nossa irmã Rosinelli escreveu aqui isso quando não se vende o evangelho glórias a Deus eu tenho muito medo disso é verdade irmã isso quando não se vende o evangelho e eu quero fazer mais estudos aqui no canal a respeito disso. Porque tem um vídeo no canal que eu fiz a respeito do dízimo. E o que tem de comentário ali, reclamando que eu falei blasfêmias. Se for possível, você vê aí, tá, tá aí no. Tá aí no canal. Eu, algum vídeo que eu falei dos dízimos e ofertas. falar nisso, vou até fazer mais um, um vídeo mais. É, mais atualizado a respeito do assunto, dos dízimos e ofertas, para a gente entender melhor a respeito disso, porque realmente hoje os lobos estão tosqueando as ovelhas sem dó, com o um evangelho de mentira, com o um evangelho que faz as pessoas terem medo de não fazer aquilo que eles mandam, e isso é terrível, Amém? Bom, não vamos, não vamos desviar aqui do, do, da unção dessa live que é a presença de Deus, a presença do Espírito Santo que esteja em nossa vida todos os dias, eu agradeço a irmã Rosineide aí que participou, deixou seus comentários, falou a respeito do, da, da venda do Evangelho, é, que tem muito medo dessas coisas eu também tenho muito temor no Senhor de fazer o comércio no Evangelho, amém? Joramos. Lemos a palavra de Deus. No mais que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces e consolações do Espírito Santo estejam conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? Valorize o Espírito Santo, que o Espírito Santo esteja sobre nossas vidas todos os dias, onde quer que nós colocamos na planta nossos pés, que nós possamos ter temor no Senhor e que o Espírito Santo esteja conosco, nos conduzindo nos mostrando a verdade e nos livrando de todo o mal, em nome de Jesus, amém? Assim eu te te espera amanhã, amanhã não, amanhã mais tarde, às 11h56 da nossa madrugada no reino, e essa manhã de domingo, hoje, domingo pela manhã, né? Agora, daqui a pouco, às 6 e 30 mais ou menos, vamos fazer o nosso, nosso jejum com palavras do reino, vamos ler a palavra, vamos orar em jejum, Daqui a pouco às seis e meia, mais ou menos, tá bem? Espero você que você puder acordar cedo. Faça isso, não puder, não tem problema. Deus conhece o coração e as necessidades de cada um. Amém? Então até amanhã ou até daqui a pouco, em nome de Jesus, fica na paz. Glória a Deus.